Bom, oi, gente, boa noite. É, Bem-vindos aí ao nosso debate Inspirações, é, encerramento aí do nosso curso. Ah, estamos realmente muito felizes, é, enfim, de estar tá promovendo esse debate, de também estar tá chegando ao final do curso. Foram cinco semanas é, muito intensas, né, de, de trabalho para todos. É, espero que tenha sido é, aproveitoso o conteúdo e... É, tô aqui né com nossos debatedores, a gente anunciou várias vezes tensão Eu vou deixar a Natália Mazotti, que é a nossa mediadora, apresentá-los. É, a Natália é cofundadora da Escola de Dados, ela coordena hoje o programa Avançado de Jornalismo do INSPER e também é fellow do programa JSK Stanford. Né? Ela acabou de voltar agora no, no, no começo desse ano lá do, do programa, onde ela pesquisou é, pesquisou dados em nível local, então é uma pessoa super adequada para moderar esse, esse, esse debate, é, que certamente vai inspirar vocês todos com essas iniciativas que o pessoal está liderando de um de dados é, local. Nath, com você. Obrigada, Juan. Bom, bem-vindos e bem-vindas aí a esse nosso debate, é, eu vou tentar não me, me alongar muito aqui nessa introdução, para a gente poder realmente ouvir quem, quem vai trazer inspiração para a gente, né? Que são esses três convidados aqui que estão conosco, a Gabriela Rosa, Gabriele Rosa, perdão, a Jamile Santana e o Lucas Tainã. E os três eu conheço já de, diria, longa data, por, enfim, percursos aí que, que nos cruzaram, né? A Gabriele. Estava na Casa Pública, enquanto eu também estava lá na Gênero de Número. A Jamile, é, a gente já se cruzou em cursos relacionados ao jornalismo de dados. O Lucas Tainan também fez cursos né, de jornalismo de dados com o Night Center, com a escola. E a gente se cruzou em muitos eventos. Então, sinto... Os três, assim, muito próximos e como parte da, da comunidade de jornalismo de dados no Brasil, que é uma comunidade muito vibrante e muito engajada. Mas deixa eu apresentá-los é, de uma forma um pouco mais formal, eu diria. A Gabriele, ela é repórter do Data Lab que é um laboratório de narrativas periféricas guiadas por dados, né, que eu também conheço bem de pertinho, que estava na fundação desse projeto super importante, e ela é articuladora também do movimento Mulheres Negras Decidem. Em 2019, ela dirigiu um documentário chamado Enraizadas, com apoio da Secretaria do Estado de Cultura, e esse documentário ele investigou a ancestralidade negra a partir do uso das tranças. Então, um tema aí super relevante também. Já foi editora do Jornal Nuvem Negra, do Jornal do Coletivo é, Nuvem Negra né, e repórter da Agência Pública, que foi quando a gente se conheceu. Aí eu Vou passar para a Jamile, que é de Mogi das Cruzes e tem experiência é, cobrindo temas da cidade já há 11 anos né, no jornalismo diário, passando por veículos regionais é, da Grande São Paulo, inclusive o G1, né, dentro da editoria de Mogi das Cruzes e Suzano. Ela tem formação é, na área de dados e transparência e re regulamentação da LAI em municípios pela Escola Nacional de Administração Pública, né, pela ENAP. Agora, atualmente, ela coordena o programa Diversidade nas Redações da Enois e é jornalista de dados freelancer na revista Asmina. Então, a Jamile também tem uma, uma vasta experiência em cobertura local, é, fazendo parte aí, de uma rede... É, do G1 Que é super potente né? quando, quando a gente está falando de produção de dados Já ganhou vários prêmios E esses prêmios só foram possíveis por conta dessa rede Eu acho que ela vai compartilhar um pouco Dessa experiência com a gente tá? É, uma coisa também Só sobre a Jamile que eu acho importante Falar porque é motivo de orgulho Ela é representante em Mugi das Cruzes Do projeto Gastos Abertos E embaixadora da Openology Brasil Então ela está aí também com a Openology Já há bastante tempo Sempre parceira Vou passar para o Lucas, que é jornalista pela Universidade Federal de Alagoas e designer apaixonado por dados e visualizações. E eu sou testemunha dessa paixão, porque eu acompanho o Lucas aí na, nas formações e no percurso dele já há bastante tempo também. Ele é um curioso de programação, aficionado em contar a história por meio de números né? e conseguir traduzir dados complexos em esquemas visuais é, mais acessíveis, né? que, que é, engajam a audiência. Ele participou, como eu falei, diversas formações na área de jornalismo de dados, inclusive algumas que foram realizadas é, com o Night Center, em parceria com o Google em São Paulo. E ganhou premiações de jornalismo em Alagoas. Né? Então também vai poder falar um pouco dessa realidade que sai do eixo Rio-São Paulo né, o qual a gente acaba se concentrando muito quando a gente está debatendo jornalismo. Bom, eu vou passar a palavra, vou começar com a Gabi. É, Gabi, se você quiser já compartilhar sua tela, se você tiver alguma apresentação. Então, só para, enquanto a Gabi vai compartilhando, é, falar um pouco da dinâmica do debate para todo mundo. É, cada um vai ter mais ou menos 15 minutos para apresentar um pouco do trabalho que vem realizando, e aí depois a gente vai ter um, um debate mesmo, então, conto com a participação de vocês. É, eu, como moderadora, vou puxar alguns temas aqui para a gente iniciar o debate, mas é, a gente tem o chat aí aberto para vocês levantarem perguntas, inclusive é, enquanto as apresentações estão rolando, né, se surgirem qualquer, qualquer dúvidas aí ao longo das apresentações, usem o chat para se comunicarem com a gente. E aí, assim que, que tiver um intervalinho das apresentações, eu, eu comento, eu trago as perguntas ou as dúvidas de vocês para os nossos convidados aqui. Gabi, é contigo. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Quando chegou lá, a gente tinha tantos nomes conhecidos, né, que a gente fica muito feliz também de fazer parte. Muito obrigada. Eu vou aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência como repórter no Data Lab. É, como a Nath falou, o Data é um laboratório né, de narrativas de dados é, focado nas periferias. A gente fica no Complexo da Maré, é, na Baixa dos Sapateiros, Eu não sei se alguém aqui conhece, e... É, eu vou contar, eu sei, eu, eu, quando o Juan passou um pouquinho do que a gente, a gente poderia falar aqui, eu fiquei pensando, gente, é sempre melhor falar a partir das reportagens, né? Quando o repórter fala, do que da organização inteira. Então, eu vou contar um pouquinho é, de três projetos, assim, que a gente acabou de... Projetos não, né? Reportagens que a gente acabou de lançar em setembro e outubro para conseguir traduzir um pouquinho do que a gente faz lá no Data. É, antes disso, deixa eu passar aqui. Ui, passei até demais. Essa aqui é a equipe do Data Lab atual, né? Questões da pandemia, a gente talvez não conheça presencialmente, acho que umas quatro pessoas aí, por conta que entraram esse ano, por conta da pandemia. E é, a gente faz produção jornalística, né? Então, a gente produz reportagens, é, podcast, newsletter, enfim. Uma diversidade de é, visualização de dados também, é, uma série de conteúdos, formação, a gente faz formação também em dados e jornalismo, essa pesquisa e geração cidadã de dados, eu vou falar um pouquinho mais adiante, e incidência política também, né? Que todo mundo faz aqui, de alguma forma, com as reportagens. É, aí esse primeiro trabalho aqui que eu vou falar rapidamente foi um é, que a gente fez. É, que eu fiz na verdade saiu em setembro que eu acho que ele traduz muito esses desafios que a gente encontra né é, fazendo jornalismo de dados nas periferias assim é, foi uma essa pauta na verdade ela partiu de uma questão nossa, né, que a gente estava discutindo é, já entre a gente sobre essa privatização da saúde, a gente estava entendendo é, que existia um aumento, assim, a gente percebia esse aumento de clínicas populares é, nas periferias, mas, enfim, era uma coisa que estava só é, nas nossas conversas e tudo mais, e a gente, a gente entendeu que daria uma pauta interessante. E aí foi aí que a gente foi atrás dos dados, assim, e a gente olhou os bairros que são vizinhos da Maré, né, Manguinhos, Ramos, enfim, se eu não me engano, área 2.2 do Rio de Janeiro, e a gente viu realmente que houve essa, esse aumento, assim, de, dessas clínicas populares nessas regiões a partir de 2016, que é mais ou menos quando é, né, teve o teto dos gastos, que diminuiu também o dinheiro da saúde. É, e aí a gente, a partir desses dados, a gente percebeu outras coisas, né, uma delas é que é, nesses bairros eles esses estabelecimentos de saúde privados eles não estão presentes na maré em manguinhos então a gente já começa a olhar quais são os interesses econômicos é, desses estabelecimentos. Então, a gente, a, gente é, a partir desses dados, a gente entendeu que a gente deveria ir né, para a rua é, conhecer essas histórias, entender o que estava acontecendo, é, esse aumento, assim, e, e como as pessoas da Maré e de Manguinhos elas faziam para né, se consultar e, e, e né, ter um acesso à saúde, imaginando que o número de, de de estabelecimentos públicos está caindo muito a partir de 2016, enquanto os estabelecimentos privados crescem, mas não nesses territórios. É, eu acho que uma das coisas que essa reportagem traz, que eu posso compartilhar aqui, que a gente faz muito essa reflexão, é como os dados eles não estão, é, eles não podem estar separados das narrativas. Né? Eu acho que assim é, é, o jornalismo de dados ele é, é, é jornalismo e dados, né? Não pode, a gente não pode esquecer da, da parte narrativa. Então, é, eu acho que ela, ela traduz muito isso, porque quando a gente foi encontrar as pessoas para conversar, é, as complexidades né, da, da questão, das questões relacionadas à saúde hoje, elas vão aparecendo. Né? Então, acho que uma, essa é uma delas que, que a gente pode conversar mais também depois. E aí, essa daqui foi a Helena que fez, que também saiu mês passado, é, Parto das Pretas. Ela... Uh, a gente olhou os dados também do SUS é, sobre é, partos, né? E a gente viu que o parto humanizado é muito mais, é, é, é, é só as mulheres brancas né? acessam mais o parto humanizado do que as mulheres pretas. É, e aí a gente fez essa análise também e também contamos essa história. E aí uma coisa que eu acho que é interessante também, é que a gente fala, né, como vocês viram na primeira reportagem, a partir do nosso olhar da, do território da favela, mas a gente também entende os lugares assim, né, bem, de uma forma bem abrangente. Então, acho que o nosso corpo é um lugar, a nossa raça, a nossa cor também é, né, a sexualidade, o gênero. Então, a gente faz é, é a narrativa né, da periferia é a partir desses muitos lugares, dessas muitas identidades. Né? E... Esse daqui foi um podcast que é super legal, assim, é, que foi muito divertido de fazer até. A gente olhou os dados do Censo da Maré, eu não sei se aqui todos conhecem, mas eu super recomendo de vocês acessarem, assim, foi um censo que foi é, idealizado pela Rede da Maré, que é uma das organizações da Maré, e a gente... Uh, olhou alguns dados do Censo e a gente resolveu contar histórias desses dados, né? Quem está quem, quem presente nesses dados. Então, a gente saiu pela maré é, descobrindo essas histórias e contando o nosso trajeto, assim. Então, acho que foi um bom exemplo de como a gente fez, assim, uma análise que foge um pouquinho dos padrões das reportagens, né? Propriamente ditas em texto e tudo mais. É... Ah, e o Cocozap. Para terminar, eu queria falar rapidamente desse projeto específico do Data Lab, que é de incidência né, e mobilização na maré. O data não é, a gente não é um, um, um veículo, uma organização comunitária, a gente está na maré, mas a gente não é da maré, né, a gente fala de uma forma muito abrangente sobre diversas periferias. E esse projeto ele, ele é muito interessante, porque eu acho que de alguma forma, né, e eu acho que esse é o poder também. É, do, das narrativas locais que elas falam de, de questões globais de alguma forma, né? elas trabalham com possibilidades assim. então eu acho que o, o, o, esse mapeamento do, que a gente está fazendo, eu vou explicar melhor é, é um, um número do WhatsApp né? que as pessoas se conectam as pessoas, uh, uh, elas mandam é, denúncias, queixas de saneamento, então, se tem lixão ou esgoto perto da sua casa, você tira uma foto e manda para o WhatsApp do Cocosap, e aí a gente gera é, uma base de dados que, que e faz esse mapa para entender como é a questão do saneamento na maré especificamente, enfim, e, e a partir disso tem muitas outras narrativas, né, que a gente pode trabalhar e tudo mais, e como eu falei, é... O que é muito interessante é que de alguma forma, né, questões de saneamento, elas são muito é, próximas das periferias, né, no Brasil, então não ter saneamento na maré, falar isso, eu acho que pessoas de outras periferias, elas vão acabar é, se identificando muito também, é, e esses dados, eles, apesar de falarem de um território específico, eu acho que eles falam, assim, do país, sabe, então eu acho isso muito interessante. E como eu falei, o Cocosap acaba gerando outros encontros, como o Encontro de saneamento Básico da Maré e diversas outras atividades que a gente realiza. E para terminar, eu trouxe esse, esse, esse, essa visualização que a gente publicou naquele dia do, que teve apagão nas redes e tal, por conta das manifestações nos Estados Unidos e é para assim a gente trazer uma reflexão sobre a importância né dessas vozes das nossas vozes que estamos aqui hoje falando de pessoas negras é, periféricas de outras regiões do Brasil para a produção de jornalismo né porque assim acho que todo mundo aqui é, acredita e defende o, jornal, o, o jornalismo entende o papel do jornalismo para a democracia né e é, eu posso afirmar assim a partir do meu lugar que a gente esse, o jornalismo não consegue é, atingir o seu ideal, né, o melhor, assim, sem essas vozes, então, é, acho muito importante a gente começar a, e esse curso também é muito legal por conta disso, né, porque eu, o Roy comentou que tem pessoas de vários, de vários lugares do Brasil, então, acho que é muito importante a gente pensar é, os nossos lugares para produção de jornalismo e também do jornalismo de dados, né? Porque sem essas vozes, assim, as nossas narrativas elas não são apresentadas e a gente não gera o debate, a gente não gera a conversa que a gente quer e a mudança que a gente precisa também, né? Porque as, quando as nossas narrativas não estão lá, o que, que a gente pode fazer, né? Fica um pouco mais difícil. Então, acho que é isso. Falei bem rapidinho para não passar muito do meu tempo, mas depois a gente pode conversar mais. Legal, obrigada, Gabi. Eu vou passar agora para o Lucas. Deixa eu só... ...melhar aqui a tela. Ótimo, estão vendo? Oi, gente. Boa noite, prazer estar aqui, poder falar com esse time de pessoas aí incríveis que sempre me inspiraram, é, falar até diretamente para Natália Mazotti, né? Que ela foi uma das professoras aí da agência Tatu, né? Assim, me inspirou muito no início é, desse, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Alagoas. E A Tatu nasceu lá em 2017, né? Eu conheci o, o jornalismo de dados a partir de um curso do Centro Antes disso, eu não sabia da existência dessa área tão fantástica, né? Mas eu já gostava muito dos dados, de números e amava o jornalismo, né? Então, foi uma área que aliou essas duas coisas. E, a partir daquele curso, eu comecei a trabalhar mais um pouco é, dentro do Jornalismo de Dados, desenvolver, desenvolver algumas coisas. E, em 2017, a gente lançou a tatu oficialmente, ainda como veículo laboratorial né do curso de jornalismo daqui da Universidade Federal. E o, a gente na verdade, era o meu projeto desse TCC. Na verdade, foi meu projeto TCC. Mas, no meio do tempo que eu estava desenvolvendo, duas amigas, que é a Graziela França e a Michele Moraes, elas se interessaram no projeto e queriam uh, fazer algo prático, né? Então, já tinha ali um, um trabalho, perguntei para se podia ser agência, poderia se tornar, talvez, meu projeto TCC, elas super toparam. A gente reformulou algumas ideias ali do que eu tinha da agência e já colocou ela para ir pro ar, né? Então, assim, foi um... É um veículo inovador aqui no estado e era muito mais na época, assim, né? porque não, ninguém conhecia esse tipo de trabalho, principalmente voltado para os dados. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do, do trabalho que a gente tem feito aqui localmente. Ah, só... Então, lá em, em 2018, depois do lançamento oficial da agência, a gente publicou essa matéria aqui é, Para exemplificar algum dos nossos trabalhos que a gente desenvolve, né? a gente faz muita matéria. Uma delas foi essa matéria aqui que a gente conseguiu dados da Assembleia Legislativa de Alagoas. Aqui, a Assembleia é um dos órgãos públicos que tem a pior transparência do Estado. Mas a gente brincando, brincando não, trabalhando de escavar né, essas informações, a gente encontrou é, algumas informações sobre presença nas sessões da Assembleia. E aí não tinha as informações completas de todo o mandato né, daqueles deputados, tendo uma parcela, e a gente avaliou e, aí avaliou que seria interessante publicar esse, esse conteúdo, claro, né, deixando é, ali bem claro que seria um recorte. né. E essa matéria, eu acho que foi a primeira assim, que a gente teve uma grande repercussão, porque grandes veículos locais republicaram, a gente postou ela no nosso site, que antes tinha pouquíssimos acessos, no dia seguinte, a gente viu é, na capa do principal jornal é, impresso que tinha aqui em Alagoas, lá em 2018, e aí teve uma repercussão, é claro, os deputados que tiveram mais faltas, não gostaram muito né, é, dessa matéria, já os que tiveram menos falta, utilizaram isso para o marketing pessoal, nas redes sociais e tal. Então, isso foi bem bacana, a gente ficou pouco apreensível, né? Qual seria o impacto, mas a gente estava certo do trabalho que a gente tava, tinha feito, né? A gente tinha um resposta também de alguns professores na época da universidade, que disseram: não, o trabalho de vocês estão é tão correto, é assim mesmo. E o jornalismo, quando incomoda, acho que está sendo feito um trabalho é, dentro da linha correta, né? Enfim, e foi bem estimulante, né? De lá para cá a gente vem desenvolvendo muitas coisas, o foco da gente Tattoo, não é só é, trabalhar com matérias, mas a gente trabalha com produtos voltados para os dados. Então, a gente tem diversos produtos. É, e, assim, para tentar quebrar alguns desafios e barreiras que a gente encontrou desde 2017, né? já são é, três anos e meio que a gente tem agência, e a gente sempre se perguntava, né, qual seria o modelo do negócio ideal, como a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Porque, assim, não adianta tem um projeto interessante, que as pessoas gostem, mas a gente precisava rentabilizar esse projeto. Né? Então, desde o início, a gente vinha pensando formas, e até hoje a gente pensa formas de como rentabilizar a Tatu, é, e um, um dos caminhos é desenvolver projetos, principalmente projetos em parceria com outros veículos e órgãos é, que não tenham esse trabalho qualificado para trabalhar com dados. Né? E a gente também desenvolve alguns projetos dentro da própria agência Tatu. O mais recente que a gente postou é esse aqui, que é, um, é simples, mas bem intuitivo, né? O custo do transporte em Maceió. Então, o usuário consegue vir aqui nessa página e dizer qual é o deslocamento diário dele pela cidade. E aqui a plataforma já diz quanto, em média, ele gastaria ali em cada modal de transporte, né? Tipo de transporte no carro, no ônibus, no Uber, no táxi... É, aqui é uma das possibilidades A gente trabalha muito com desenvolvimento é, Por meio de, de, de Programação, a gente o Lucas Maia, que também é da agência da Tatu Que domina muito isso é, E que pode desenvolver Desenvolve muito esse trabalho Bacana ah, Tem isso aqui bem interessante Que foi, a gente publicou bem no início da pandemia é, No Brasil todo Acredito no mundo todo Teve teve logo no início da pandemia uma escassez né, de álcool em gel, principalmente álcool em gel, álcool de todo tipo, mas principalmente em gel nos estabelecimentos. E aqui as pessoas faziam filas quilométricas em alguns estabelecimentos que sabiam que tinha é, álcool em gel disponível e logo não, já, já acabava o estoque. E a gente já, já tinha um conhecimento de uma base de dados, que é da Cefais, que é a Secretaria de Fazenda aqui de Alagoas, que eles disponibilizam é, informações de notas fiscais, de todos os produtos de Alagoas que emitem notas fiscais. Então, a gente consegue esses dados estudar o Comida né? que é uma porta para a gente conseguir essas informações. E, assim, e de um dia para o outro, a gente desenvolveu uma plataforma simples, mas que poderia ajudar as pessoas a saber os locais da cidade de Maceió que tinham alguém em gel. Então, essa aqui é a plataforma, tem uma planilha bem básica que é alimentada, até hoje alimentada é de forma automática, que tem a descrição do produto, o preço, ou a última atualização, a gente fala informações é, da empresa e também a gente disponibiliza o número de telefone, porque, porque o que acontecia? O estoque acaba tão rápido, o tempo da pessoa veio aqui na plataforma e lá, o estoque já, já chegava lá, já não tinha mais nada no estoque, então a gente disponibilizou o número de telefone para a pessoa dar uma ligadinha antes de ir. E a gente até orientou isso aqui na plataforma. Essa página aqui, em dois dias, a gente teve mais acesso do que a gente teve em todo o ano de 2019. É, as pessoas compartilharam muito nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e nas primeiras horas que a gente lançou essa plataforma, é legal dizer que a gente tem uma parceria boa com os veículos de comunicação aqui, principalmente os sites de notícias locais, é, e que eles divulgaram essa, essa nossa plataforma. A gente teve tanto acesso nas primeiras horas que o nosso servidor ficou fora do ar. A gente não tinha um servidor, um servidor robusto para poder atender a todos, o volume de acesso que foi grande. Então, a gente reformulou ali rapidamente, em algumas horas a gente conseguiu resolver esse problema. Aí foi uma, uma plataforma bem interessante que ajudou, imagino, muitas pessoas que estavam ali buscando qualquer dia naquele momento. né Uh, deixa eu tentar ver aqui, ah, deixa eu passar logo para uh. com isso, é, isso aqui já no final de 2018 a gente lançou um aplicativo aqui com essa mesma base da, da Cefaz, que é o Abastece a gente percebeu que muitas pessoas queriam saber onde tinha o um combustível mais barato aqui na cidade, é, mas não tinham uh, ferramentas adequadas para isso. Então, às, às vezes você abastecia um posto, na outra esquina o posto estava mais em conta. Então, a gente conseguiu, a partir dos dados da Cefaz, criar uma plataforma que as pessoas viam, em tempo, que as pessoas veem até hoje em tempo real, qual é o posto mais barato para abastecer perto da casa dela, porque dá para filtrar por bairro, enfim, dá, dá para ver várias informações. E, assim, a gente vê que essa é uma ferramenta bem diferente do que a gente está acostumado, mas a gente chega aqui é uma nova forma também de fazer um jornalismo, né? A gente só mudou o formato, mas aqui é um trabalho de jornalismo e é um trabalho de prestação de serviço, a parte do aplicativo. E a gente analisou que o formato de aplicativo seria o mais adequado para as pessoas consumirem esse tipo de informação. E aí, com essa mesma base de dados da do Abastesse-Maceró, a gente fez essa página que é o, o Litrômetro, que é mais uma plataforma para conseguir ver o histórico é, do preço médio, máximo e mínimo do, do combustível, tanto aqui em Maceió como em Arapiraca, que é a segunda é, maior cidade de Alagoas. Então, isso aqui também é bem bacana, porque serve como base para a gente para desenvolver pautas. Então, a gente percebe que de um mês para o outro subiu tantos porcento, a gasolina, a gente, isso suscita pautas bem interessantes, né? Vocês conseguem até ver que aqui, desde o início, a gasolina oscilou muito aqui na capital, né? Deixa eu tentar passar aqui. Ficou a telinha bem na frente. E a gente tem diversos outros projetos que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ah, sempre trabalhando com os dados locais né? Se vocês forem ver Todos são locais A gente tem a Malu, que é uma robôzinha do tempo ela, Isso aqui é mais um, uma brincadeira mesmo Ela escreve matérias do tempo Sempre sobre, é, o dia seguinte é, De Maceió Então ela escreve tudo aqui é. Já tem o, o título Aqui dá para ver ah, Deixa eu clicar para ver se, Vamos ver se ela está funcionando bem <risos> ela está indicando, já, já, já não funcionou tão bem, ela está sendo aperfeiçoada, mas a, a ideia é que ela é, escreva o título só, escreva o link, publique a matéria, e assim, a gente brincou com ela, a gente pensa em fazer outros formatos, mas assim, a ideia é que eu via muito na faculdade, que era isso de robôs escrevendo matéria, e a gente hoje mesmo consegue criar nosso próprio robô para escrever matéria sobre diversos temas, né? Então, eu acho que eu fechei aqui. Deixa eu transmitir novamente. É isso, Lucas? Ou você... Ela ah, tá. ficou bem aqui na frente do, do botão. Estou tentando. Ah, maravilha. Ah, legal. Como eu tinha falado no começo, é, a gente pensa, até hoje a gente pensa em formato de como monetizar a agência, né? E um dos formatos que a gente encontrou foi fornecer o nosso trabalho para veículos de órgãos públicos aqui do estado, né? Ah, esse projeto aqui que está aí na tela foi publicado nesse site, que é o TNH1, é o site mais acessado hoje, aqui de Alagoas, o maior site de notícias, e a gente fez o um projeto nas eleições de 2018. Então, a gente percebeu que os veículos locais aqui não tinham capacidade técnica e é, de estrutura para poder trabalhar com os dados, então a gente fez um projeto para é, produzir matérias para eles. Então, com o TNH1, durante dois, três meses, a gente produziu diversas matérias com dados públicos, dados do TSE, do Google, do Twitter, várias informações, é, em matérias exclusivas, né? Enfim, o contexto local aqui, naquela época as pessoas não trabalhavam, os jornalistas não trabalhavam muito com, com os dados. Já nesse ano a gente já percebe um pouco diferente, né? As pessoas, os jornalistas já estão produzindo algo mais nessa linha. Isso é bem bacana. E, só para finalizar, aqui foi uma matéria que a gente fez, não sei se boa parte de vocês soube. Mas em junho do ano passado é, Aqui teve uma greve de jornalistas A greve da categoria de jornalismo Que mudou completamente né, O contexto local aqui do jornalismo Na época as principais empresas de jornalismo Queriam reduzir é, a, O piso salarial do jornalista em 40% E aí os jornalistas foram entrar em greve E, aí, e assim... A gente acabou ganhando na justiça, não não reduzir os 40%, mas ah, depois da greve, dezenas de jornalistas muito qualificados foram demitidos. Então, isso foi uma mudança, um divisor de águas aqui para o jornalismo, e isso impulsionou é, outros veículos independentes, como a Tatu, a se desenvolverem. Né? Hoje tem o Mídia Caeté, o Acta, que é basicamente formado por, por profissionais que ah, foram emitidos na greve, tem o que os olhos vão ver, é, é, TV Liberdade e muitos outros. E assim, a gente vê que é, o impacto que a gente teve também na, na questão local foi de fomentar né, esse tipo de iniciativa, mostrar que é possível fazer um jornalismo, mesmo com dificuldade aqui no contexto de Alagoas, fazer um trabalho sério né, e de qualidade. Então, é isso. Obrigada, Lucas. Muito legal ver esse trabalho da, da Tatu. E acho que tem um monte de, de coisa bacana que a gente pode recuperar no final para aprofundar um pouco mais. Bom, mas vou passar antes a palavra para Jamile. Jamile, você está no mudo. Não sei se você estava falando alguma coisa por aí. Ah, estava. Estava falando no mudo. <risos> Deixa eu só abrir aqui, compartilhar, vocês estão vendo aí na né, minha tela? Massa. Sim. É, bom, vou falar um pouquinho do, do painel jornalismo, que é esse projeto de jornalismo de dados é, locais que eu toco aqui em Mogi das Cruzes, né, que é na região metropolitana de São Paulo, é, a gente tem um foco é, muito nos dados públicos e dados que são é, coletados via lei de acesso à informação, que era, era uma coisa que, é, enquanto eu trabalhava na redação, eu percebia que não estava muito na rotina, assim, dos, dos jornalistas, é, por conta da estrutura enxuta, né, as redações aqui é, tiveram, passaram por várias crises, então tem uma equipe muito pequena e aí não, não deixava espaço assim para gente trabalhar em pautas mais é, que levavam mais tempo de apuração assim e que usavam lei de acesso então é, eu senti essa necessidade de, de fazer esse projeto em paralelo assim a gente começou a, a produzir conteúdo é, em junho de 2019 é, e aí, quando a gente começou a, pro, a produzir conteúdo, é, surgiu uma outra necessidade, né, que é, além de falar dos dados é, públicos que estavam sendo gerados aqui na cidade e na região e não eram usados, é, a gente também teve a, a questão de é, democratizar esse acesso, assim, né, as informações públicas, porque eu acredito que em muitas cidades é, aconteça isso também, é, tem muito uma influência política, assim, né, para abertura de dados e e, e, e você conseguir abordar e acessar essas informações, né? Então a gente teve que começar primeiro uma conversa é, com, com os órgãos públicos, né? explicar para eles que eles não estavam atendendo uma lei, que é a lei de acesso, e, e começar a, a, a, antes de produzir o conteúdo, é, começar a, a ganhar esse espaço assim primeiro. É, para conseguir ter acesso às as informações, assim, que é, é uma coisa que a gente faz até hoje, né? Então, é, além de fazer o conteúdo, a gente pensou que também seria importante, é, eu não vou dizer, vou usar o termo educar, mas não seria esse termo, educar, mas é, falar sobre isso, falar sobre e falar sobre dados para jornalistas e, e para a comunidade, né? No geral, assim, para lideranças comunitárias e, e, e esses servidores públicos, né? Pessoas que, que trabalham com essas informações no dia a dia, assim, porque não existia esse, essa cultura aqui, né? É, então, além de produzir conteúdo, a gente também faz essas oficinas, é, conversas, treinamentos é, com jornalistas locais e, e cidadãos, assim, estudantes de comunicação e lideranças comunitárias, o que tem sido muito legal, assim. É, eu, eu tenho esse... esse Sonho, assim, de abrir o painel desde que eu comecei a fazer os cursos gratuitos e fiz pela escola de dados, então, eu fiquei muito feliz quando chegou o convite, porque eu já, eu já estive é, nessa cadeira, assim, né, de, de estudante, nessa, nessa parte de aprender, ainda tô, né, mas é, já estive muito nesse começo, assim, eu cheguei bem crua e aprendi muita coisa, assim, e, e aí ficou, desde, desde o primeiro curso que eu fiz, ficou aquele bichinho, né, falando, olha, você tem que fazer alguma coisa com esse conhecimento aí que você teve, que abriu uma porta, né, enorme, e, e aí, quando eu comecei a, a namorar com o Renato, que é, que é meu parceiro, meu companheiro, ele também é jornalista, e ele é jornalista é, especializado em comunicação pública, né, e aí a gente se juntou e, e meio que saiu do papel, assim, o painel, a gente está tocando, nós dois juntos até hoje, ele, ele fica mais na parte de programação do site, programação da plataforma EAD que a gente tem, e eu, mais na produção de conteúdo, a gente está estudando de abrir espaço para jornalistas locais aqui é, também começarem a produzir conteúdo com a gente, assim, porque a gente entende que não dá para fazer jornalismo de dados sozinho, né? É, todos os dois projetos que, que se apresentaram aqui têm um time, né, para tocar. E isso é muito importante, fazer o negócio em time, assim. Então, como a gente teve que primeiro falar sobre isso aqui na região, a gente ainda está tateando, assim, essa equipe mas a gente já está conversando com algumas pessoas e pode ser que em breve já tenha mais membros aí do painel, começa a crescer formar um coletivo mesmo aqui. É, essa parte eu vou pular, porque é, é, essa apresentação eu uso também para conversar com, a, com as redações locais, é, porque no começo eles também tinham essa dificuldade de entender que o conteúdo que a gente produzia, eles poderiam usar e reproduzir, assim. então eu tive que fazer algumas conversas com, com jornalistas locais, editores, para explicar o que era o painel e com e falar que a gente estava produzindo conteúdo que podia ser utilizado por eles, assim, que a gente não era uma concorrência, né? Eu não sei se isso acontece assim nas cidades que vocês moram, mas aqui assim essas mídias mais tradicionais, vamos dizer assim, é, tem muita essa coisa da concorrência ainda e tal, e a gente está é, também trabalhando isso, né? Fazendo é, a comunicação ser mais colaborativa, né? É, e aí a gente fez alguns Treinamentos né com jornalistas. Esse, esse treinamento sobre métodos digitais e live foi dentro da redação do Diário de Suzana, que foi a primeira redação que que abriu mesmo a porta assim, para gente entrar e, e treinar os jornalistas. Foi um trabalho muito bacana de fazer. É, aí a gente passou também a fazer algumas consultorias para a universidade daqui, que tem um curso de jornalismo, uma universidade privada, que é o IMC. É, e aí a gente fez um trabalho super grande com os alunos do semestre passado. É, é, que eles estavam apresentando, né, é, da, é, matérias guiadas por dados, e a gente trabalhou junto, né, durante seis meses quase, é, nesse fazer com eles, né, como que, de onde a gente tira o dado, como que a gente limpa, é, quem que a gente entrevista, né, por qual caminho a gente pode... É, é, seguir com essa pauta é como que a gente pode apresentar essa pauta né então foi foi um trabalho bem legal também de construção assim do, do, do jornalismo de dados né aí teve a palestra no Coda que foi muito legal também de fazer porque a partir do Coda é, eu comecei a ter contato com, com jornalistas locais de outras regiões do Brasil é, que fazem também o jornalismo, assim, muito lobo solitário, assim, né, nas cidades, um deles até que é, o, que é o Cristiano Pavini do Farolete, ele tá aqui em Ribeirão Preto, e a gente troca muita pauta, a gente troca muita conversa sobre isso, assim, sobre como fazer conteúdo, mesmo sendo bem pequeno, assim, né, o, o, o, o Cristiano também tá, é só ele sozinho fazendo farolete, então, a gente tem muita, divide essas angústias, assim, sabe, do, de ser lobo solitário, assim. E aí a gente começou também a fazer umas análises de dados e gráficos para alguns, pra alguns é, projetos sociais aqui. Então, por exemplo, tem um, um coletivo é, que defende muito a, a, a, como é que fala? o transporte por bicicleta no município, eles estão levantando essa bandeira, principalmente agora nas eleições. Então a gente fez um levantamento de dados para eles, é, sobre ciclovias em Mogi, é, a gente destrinchou o plano... É, de transporte é, urbano do, do município, para saber o que, que tinha de plano para eles também, e entregou esses dados para que eles pudessem trabalhar as políticas públicas deles, eles assim, estão até apresentando isso esse ano para os candidatos, fizeram uma carta de compromisso para eles assinarem e tal. Então, é, surgiu vários trabalhos bacanas também de levantamento de dados para esses projetos sociais. assim é, Teve a rede Nossa Mogi das Cruzes também, que pediu ajuda para fazer um levantamento de dados é, mais sociais mesmo, assim, econômicos e de emprego da, da cidade, e a gente também fez uma parceria com eles. E aí a gente começou a, a produzir o conteúdo em si, né, que é o que eu mais gosto de fazer, assim. Tá meio de lado essa parte, porque é aquela coisa, né, a gente ainda não, não trabalha só nisso, eu toco outros trabalhos para conseguir me manter, né, mas é, sempre que dá, a gente faz algumas reportagens é, no painel para atualizar, enfim, continuar o trabalho, né. É, então a gente fez essas matérias sobre o salário dos prefeitos na região, a gente cruzou dados, né, que estavam nos portais de transparência de salário dos prefeitos e cruzou com, com outras bases, é, é, bases é, que, que mostravam o salário médio aí da população. E aí, por exemplo, em Mogi das Cruzes o salário do prefeito é de 27 mil, assim, é maior do que do prefeito e do governador do estado de São Paulo, assim, é, é muito absurdo. E aí a partir disso também gerou uma, uma, uma mobilização social para diminuir o salário do prefeito, é, eles estão coletando assinaturas para poder é, protocolar isso na Câmara daqui, né, é um projeto de iniciativa popular, com base nessa matéria que a gente fez nesse levantamento, assim, então foi bem legal fazer esse trabalho. É, a gente, como a gente começou também o trabalho do painel na época que estava tendo aquela discussão, né, da, da mudança na previdência, a gente também fez uma, um levantamento de dados sobre é, quanto os aposentados injetar, injetavam, né, na economia local, assim, para mostrar a representatividade de, do, econômica, né, dos aposentados aqui é, na região, são 10 cidades, né, da região do Alto Tietê e para mostrar que, que, qual seria o impacto né, econômico se houvesse mudanças na, na, no, no benefício da Previdência. Assim. Também foi uma matéria bem legal que gerou bastante debate. Assim. É, essa matéria sobre limpeza de córregos, a gente fez a partir do conhecimento que a gente teve no curso de gastos abertos, que, que olhou muito para o orçamento, que é uma coisa também que aqui as, as redações não estão cobrindo, assim, que é olhar para as leis de lei orçamentária anual, né, olhar para o plano plurianual e verificar para onde está indo a verba é, para o município, né, quais são os planos. E aí teve uma, uma chuva bem forte, assim, no, no começo do ano e alagou vários pontos da cidade que um tempo que a gente não tinha problema de enchente, assim. É, e aí eu assistindo as, as entrevistas né, dos, dos secretários aqui na, na TV, nos órgãos de imprensa local, sempre aquele mesmo discurso, né tipo, ah, choveu muito mais do que a gente esperava, né, é, para o horário, para essa época do ano. E aí eu fui investigar no orçamento se, se eles estavam prevendo essa, essa, esse trabalho de limpeza de córrego né, no, no orçamento, se isso estava sendo feito ou não. É, porque me causou muita estranheza, assim, né, o, o, o, esse problema ter tá saído do controle em, em áreas que já estariam resolvido assim, né, esse, esse problema de enchente, assim. E aí a gente descobriu que é, o valor previsto para a limpeza de córrego era o menor, já, já investido, em, desde 2012, assim. É, dava, se não me engano, 11 mil reais só para 2020, inteiro para limpar córrego, dava menos de um salário mínimo por mês para limpeza de córrego, e é uma cidade inteira cortada de córrego, é, o Rio Tietê, inclusive, né, corta a cidade, né, é, onde o Rio Tietê ainda é limpo, né, a coleta de água é feita aqui no Rio Tietê, então ele tem vários afluentes que cortam a cidade inteira, e aí é muito pouco, né, você é, prever esse, esse orçamento de menos de um salário mínimo por mês para limpar tantos afluentes, assim, né. É, depois a gente fez também um, um painel que é, é super consultado, até hoje, assim, eles, eles pedem até várias atualizações das profissões que estão em alta na região, salários, e a gente fez um mapa interativo, é, a pessoa pode ir lá, escolher a, a cidade que ela quer consultar, as vagas, pode fazer vários filtros, é, e, e foi muito legal fazer essa aplicação também, chamou muita atenção das pessoas, né, porque... Era uma coisa que elas não estavam acostumadas aqui, a, a elas participarem desse processo da notícia, assim, do consumo, né? Ir lá, e ela mesma aplicar o filtro, fazer a consulta da cidade dela. Então, foi bem, o, o, o, o aceite, assim, dessa matéria foi bem legal. É, a gente também fez, ó, e essas matérias, essa daqui do, das profissões, e essa daqui que a gente é, fez uma matéria é, de dados, mas sem usar dados, a gente fez um levantamento de quais eram as autoridades aí da região e procuramos a, a foto dessas pessoas para mostrar que não havia representatividade de pessoas negras, né, né? entre essas autoridades, são prefeitos, presidentes de câmara, é, presidentes da UAB, reitores de universidade que estão aqui e da Diocese, que também tem uma, uma representatividade grande aqui na, na região, né, a Igreja Católica. É, essas duas matérias foram matérias que eu vi nos cursos gratuitos que eu fiz na, na escola de dados, enfim, nessas oficinas, então é, é, é muito legal, assim, quando você vê o conhecimento aplicado, assim, e o resultado que isso dá, esse impacto que isso dá. É, nesse ano, quando começou a, a, a, a campanha, né, para as eleições, essa foi uma das matérias que foi muito compartilhada, assim, é pelas pessoas que estavam se candidatando, e, e pessoas do movimento negro, assim, né, que, levantando mesmo essa bandeira de que a gente tem cidades é, ainda muito conservadoras e pouco diversas, né, então, é muito legal também ver esse, esse impacto, assim. É, a gente fez também esse ano, é, a gente abriu, né, um curso online gratuito de ir lá e nos municípios, e aí a gente, foi muito legal isso, porque foi uma coisa que a gente não esperava, a gente abriu com a ideia de que a gente iria atender jornalistas, lideranças comunitárias aqui na região do Alto Tietê, a gente mandou até para um mail, é, a gente ligou na Câmara pedindo telefones, contatos de lideranças comunitárias, a gente fez um mail bem, bem extenso, assim mandamos para eles os convites, mas aí, é, quando, quando a gente viu, já tinha 700 alunos inscritos em 178 municípios é, do Brasil inteiro, e a gente está fazendo uma, uma rede muito bacana assim, sobre é, lei em municípios, sobre co como as prefeituras estão ou não é, é, cumprindo essa lei, assim, né? E aí, a partir desse, desse curso, a gente tem lá alguns fóruns, né? Uma das tarefas dos fóruns é, é o aluno entrar no portal do seu município e fazer uma avaliação assim, né? dos itens né? que, que tem que ter na lei, e a gente está tendo esses re retornos, a gente está fazendo um mapa do Brasil inteiro mostrando como, como estão as prefeituras, né, então a medida, o curso está aberto, ele fica lá no site aberto, então à medida que, que vai entrando é, aluno novo, a gente consegue alimentar essa base com municípios novos, né, então a ideia é que ele fique é, sempre sendo alimentado, assim, atualizado com novos municípios e novas análises, né, e aí a gente vai lançar é, um mapa, um conteúdo para falar sobre isso, sobre como as prefeituras estão... É, é, cumprindo não essa lei assim, Tá sendo bem bacana também esse trajeto a, a gente até parou um pouco de produzir conteúdo Porque a gente tá muito focado é, Agora nesse, nesse acompanhamento desses cursos assim, né? Que os alunos são bem participativos Tem cidades que, que é, Nunca falaram sobre a lei ainda assim. Nem servidor tem, tem muito servidor público fazendo curso E eles não conheciam a lei de acesso assim. Então é uma coisa de catequizar mesmo assim. Então tá sendo bem rico é, aí, um pouquinho mais também de impacto que a gente teve, é, a, a, quando começou a pandemia, as prefeituras daqui da região, de Mogi e Suzano, né, não estavam divulgando dados sobre leitos hospitalares, ocupação, e também não estavam divulgando dados sobre em quais bairros, de quais bairros eram as pessoas que estavam com Covid-19. E aí a gente fez é, pedidos de LAI na, nas prefeituras, é, eles não responderam, assim, não abriram os dados. É, ou simplesmente não responderam, ou, ou deram uma desculpa, assim, de que não tinha esse, essa informação e tal, e aí a gente fez a, o mesmo pedido, só que para o governo do estado, né, a gente identificou qual era, a, a, qual era o setor, a diretoria no estado, a, que a vigilância sanitária era, era é, como é que fala, que, tinha que responder né, no estado, era ligada essa diretoria estadual, e a gente pediu direto na diretoria estadual, e aí eles abriram para a gente essa, essa base de duas cidades, por bairro, então a gente é, tinha essa lista, é, não estava muito atualizada, assim, mas já tinha uma lista né, aberta de, de bairros e a gente divulgou, abriu as, as matérias sobre bairros e, e leitos hospitalares e a partir daí as prefeituras começaram a abrir para outros jornais, então a gente tem, por exemplo, o G1 começou a publicar essa, essas matérias de Covid-19 por bairro, porque a gente conseguiu abrir é, os dados, é, e aí do, outros dois jornais fizeram parcerias com a gente Que foi o Diário de Suzano Eles manchetaram uma matéria nossa é, de, Desse levantamento Com essa lista inédita, né e o outro, que foi o Gazeta Regional, a gente fez um infográfico que era atualizado todos os dias, né, com, com os casos de, de Covid-19 e tal, e eles colocaram no site deles o nosso dado, o nosso infográfico interativo. Assim. Então começaram a surgir parcerias muito legais. Inclusive, teve é, uma movimentação também junto com eles, porque as prefeituras, em certo momento, é, falaram que iam parar de divulgar os dados assim, ah, vamos parar de divulgar os dados diários, porque dá muito trabalho, e aí a gente se juntou, é, fez um, um, um grupo com todos os veículos, quase todos, né, só o G1, que não participou, é, mas os, o resto dos locais de área de Mogi, de do Tuzano, Gazeta Regional, estavam nesse grupo e a gente começou a, a dizer, tá bom, vocês não vão divulgar, então a gente vai é, se juntar para apurar isso de outras formas e continuar dando esses dados, mais ou menos o que aconteceu aí no nível nacional, e aí as prefeituras voltaram atrás e, e continuaram, estão até hoje, atualizando esses dados todos os dias. E aí também um dos impactos que a gente teve desse trabalho do, do painel for, foram as lives, né? A gente foi convidada para nove lives para falar sobre lei de acesso e abertura de dados da Covid-19. E foi muito legal porque em alguns, alguns é, algumas pessoas eram... É, já pré-candidatas e queriam falar sobre isso nos seus municípios, mas em outras iniciativas não, em outras, inici outras iniciativas foram jornais, abrindo espaço para a gente falar sobre isso, é, ou então lideranças comunitárias, né, com, com trabalhos locais, e abriram esse espaço para a gente falar né, sobre lá e covid-19, assim, foi muito legal, foi uma maratona assim, de lives. É, bom, por enquanto a gente é, ainda não, não, não tem recurso próprio, assim, né, a gente... Trabalha muito no amor que a gente fala, né? A gente trabalha no amor, é, fazendo esse conteúdo, mas é, algumas oficinas é, a gente está sendo convidado para fazer em, redação, em redações e sendo, sendo remunerados assim, por isso. Então é muito legal, assim, já, já começaram a entender que esse trabalho tem um valor, assim, é, aos pouquinhos vai mudando nessa né, mentalidade local, assim. Isso tem sido bem bacana. E é isso, aqui nossas redes. Acho que é isso. Legal demais, gente. Obrigada por vocês terem compartilhado esses três trabalhos, assim, dos quais eu sou muito fã. É, eu acho que tem, fazendo alguns comentários gerais, assim, de particularidades que, que eu pensei do, da fala de vocês, é, eu acho que a Gabi traz alguns exemplos que deixam claro para a gente assim, o quanto você tem, por um lado, uma uma invisibilidade, né, que é da, da falta de dados para contar as histórias, e por outro, às vezes você tem uma invisibilidade que não é da falta de dados, mas da, da falta de histórias, né, de você colocar as pessoas, você colocar a, a vida por trás dos dados, né, e como que você tem esse impacto na pessoa que está ali naquela comunidade. É, então, acho muito legal o trabalho do Data Lab por isso, assim, por ter esses dois aspectos, né? Quando tem o um dado, você coloca a cara, você coloca a gente que está ali. E quando não tem, vai atrás de coletar, né? Com as pessoas que estão em campo, vivendo aquela realidade. É, o, o Lucas, ele traz com, com a agência Tatu é, um, um aspecto super bacana que eu vejo um potencial gigante é, em em jornalismo local, em cobertura local, que é esse aspecto do serviço, né? Quando ele pensa o aplicativo, quando ele pensa um pouco também a lógica de produto é, de, guiado por dados, né? Que eles podem oferecer. É, eu eu entendo que tem um valor muito grande de você oferecer um serviço é, para uma para uma determinada comunidade, né? Para uma determinada audiência e como que você consegue encapsular aquilo num produto, né? num, numa plataforma, num aplicativo. É, então, eu acho que, que esse, esse é um outro aspecto que eu acho que eu vou, eu vou puxar aqui na, na nossa conversa, eu vou querer ouvir mais vocês, mas é um aspecto que é muito importante quando a gente está olhando para o local. Né? E a Jamília, ela traz essa dimensão também da, da importância da LAI e da importância dos dados públicos para esse nível de cobertura, né? para você conseguir... É, monitorar, você conseguir fazer um jornalismo capaz de, de manter o poder local responsável, que é uma coisa que tem uma falta muito grande no nosso país, né? a gente tem dimensões continentais e aí a gente vai olhar para o levantamento que foi feito com o Atlas da Notícia, mais de 60% dos municípios não tem um veículo de jornalismo que, que faça esse tipo de cobertura, né? que, que mantenha o poder local na linha, ou que não só né, que mantém o poder local na linha, mas também que ofereça serviços que gerem valor para aquela comunidade. Então, assim, é, acho que foi super amplo é, a, a apresentação deu uma, uma visão super ampla para a gente das possibilidades, acho que realmente cumpriu o papel de inspiração. E aí eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês, mas é, já adiantando aqui, abrindo espaço para vocês perguntarem. Vocês que estão aqui com a gente, né, numa sexta-feira, 8 horas da noite, decidiram não ver o vídeo gravado, então acho que se vocês estão aqui é porque vocês estão com vontade de participar <risos> e de trazer perguntas, é, tirar dúvidas, né, consultar. É, é, esses três é, participantes que estão aqui com a gente, que cederam o tempo deles para trocar e para compartilhar as experiências. Mas eu queria começar falando um pouquinho da questão da falta de dados, que acho que foi meio que minha linha de pesquisa, né quando eu estava em Stanford, uma das coisas que me inspirou, né, na verdade, dois projetos me inspiraram para pensar é, essa questão do deserto de dados, que foi um projeto que eu fiz é, pela escola de dados, eu fui dar um workshop é, em Caracas, na Venezuela, para um grupo de, de jornalistas, e eles estavam querendo falar sobre homicídios, mas eles não tinham uma confiança nos dados é, do poder público, né porque você tinha uma maquiagem naqueles dados, enfim, você tinha muitos problemas que eles identificavam, é, que se traduziam numa falta total de credibilidade nos dados que eram produzidos pelos órgãos oficiais. É, e um outro projeto que, que me inspirou muito foi exatamente o do Cocosap, né, de pensar a questão do saneamento básico nas periferias, e assim, se você, não, se você não produz dados sobre uma determinada política pública ou sobre a falta de uma determinada política pública, você está invisibilizando aquele problema, né, e, e dificultando, inclusive, a cobrança para que ele, para que ele seja resolvido, né, em, em outras instâncias. Então, eu queria entender de vocês, assim, é, qual é o nível de dificuldade, hoje, que vocês sentem para levantar os dados que vocês precisam, para contar as histórias que vocês sentem que são urgentes em, em cada uma da, das realidades, né, vou começar com a Jamile, que foi a última, eu fazer o uh, caminho inverso. A Jamile, o Lucas e depois eu sou a Gabi. É, aqui, é, na, na região especificamente, tem muito uma cultura de, de, de poder, assim mesmo, né? Então, o que, que a gente percebe? Que às vezes a prefeitura tem as informações que a gente é, quer para produzir uma, uma, um conteúdo, assim, né? É, investigar uma história, mas a abertura ou não dessa informação é uma questão de boa vontade política, assim, ainda, né? Então, assim, quando uma informação é aberta, que nem, por exemplo, quando, quando a prefeitura abriu os dados por bairro da Covid-19, porque a gente pediu via Lai, é, e aí o Estado já tinha liberado, né, meio que passou por cima deles, assim, é, eles divulgaram isso nas redes deles como se fosse uma pró, assim, uma, uma, uma atitude proativa deles, e não foi, né? Então, aqui ainda a abertura ou não do dado é usado como um trunfo político, assim, então quebrar isso é muito difícil, né, ainda mais é, tendo, tendo ainda poucos jornalistas engajados, assim, no uso da LAI, é, de pedir dado e tal, então às vezes, assim, a gente pede alguns dados absurdos, assim, e eles não, não passam, por exemplo, a gente tava querendo investigar é, quanto tempo as viaturas do SAMU levavam, em média, para chegar em determinados bairros da cidade? Porque a gente queria discutir a abertura de postos, né, do, do SAMU descentralizados, né? E aí, é, inclusive, já teve causa de, de, de pessoas, mais de, mais de uma pessoa que morreu porque a viatura do SAMU demorou para chegar. Então, a partir dessas histórias, a gente queria investigar isso e ver a necessidade de abertura, né? E aí, eles não passaram essa informação, assim, é uma informação que a gente não consegue ter, porque... É, a gente sabe que existe, porque eu já trabalhei numa OS que administrava o SAMU, então eu sei que tem, mas eles não abrem, assim, então é muito difícil é, se fazer cumprir, assim. A gente é, agora está recorrendo muito ao Ministério Público, né, ao Tribunal de Contas, fazendo denúncias para tentar reverter esse, esse quadro, assim, e agora nas eleições a gente está falando sobre... É, votar em um candidato que realmente pratica transparência, assim, isso tem sido uma bandeira até que alguns candidatos abraçaram, né, é, enfim, para fazer campanha, não sei se eu vou cumprir no depois, mas é, pelo menos a gente já colocou isso em pauta, porque não era uma coisa que as pessoas pensavam, né, paravam para pensar, assim, então hoje minha grande dificuldade é essa, assim, localmente. Bom, aqui em Alagoas, é, a gente tem um contexto um pouco diferente, é, se a gente for pegar os últimos rankings de transparência aí o estado de Alagoas o Executivo né é, ele sempre está entre ali os primeiros a capital de Marcelo também ranqueia bem positivo está entre as principais capitais então a gente tem menos dificuldade, não não é, mínima não é mínima a gente tem menos dificuldades é, em conseguir esse tipo de dado porque eles têm um na maioria das vezes é né, uma iniciativa mais ativa de disponibilizar algumas informações e eles, de certa, forma, de certa forma, atendem algumas solicitações que a gente faz via live. Só que eu acho que é um, o que muitos jornalistas passam no Brasil todo, eles não entregam no formato adequado, né? então, enfim, preferem imprimir, digitalizar e botar um PDF do que mandar o, o, uma planilha ali. né? Não sei se é por falta de competência ou para dificultar, dificultar realmente a análise. Né? A gente tem uma experiência isso na Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado. Eu, em, se, não me, se não me engano, em 2017 eu fiz uma matéria é, que não né, eu tinha solicitado dados de roubos a, a veículos, né? E pelo, pela lei de acesso à informação eu pedi um detalhamento bem grande. Então eu pedi o modelo do carro, pedi o dia e o horário do, do, do roubo, a localidade, é, várias informações... E eles me deram, até achei incrível, eles me deram todas as informações do jeitinho que eu pedi em planilha de dados. E aí foi tanta informação que eu consegui fazer quatro matérias a partir dessas informações. Um ano depois, eu disse, bom, eu vou pedir as mesmas informações, que eu pedi há um ano atrás, é, e eles vão passar, pode ser que isso uma nova pauta e tal, e eu simplesmente copiei e colei o mesmo pedido que eu tinha feito há um ano, só mudei as datas e mandei para eles novamente. E aí, não sei se eles mudaram a equipe, não sei se eles mudaram, enfim mudaram os procedimentos, eles simplesmente disseram que eles não tinham acesso a algumas informações daquelas que eu tinha pedido, que eles não tinham na base de dados dele aquele detalhamento todo. E aí eu fiz um recurso, colocando os links de algumas matérias que eu tinha feito, e eu como assim, se assim, no ano passado vocês tinham esses dados e agora vocês não tem mais, né? E aí... É, foi para o recurso, eles perderam, eles tiveram que fornecer os dados para a gente, só que, pra, mais uma vez, para dificultar a, essas informações, eles disseram, olha, vocês vão ter que vir aqui na secretaria, buscar esses dados, e a gente vai dar de forma impressa e tal, que é um, uma brecha aí que, que a lá dá, de certa forma, né, apesar de deixar que, para ali, que tem que ser de um formato adequado, mas enfim, alguns interpretam dessa forma e a gente acabou não indo buscar esse dado porque para a gente ia ser mais complicado e até mesmo a gente sentiu que ia ser uma forma de intimidação, né? Porque eles queriam que a gente fosse lá e não fornecerem isso por e-mail, enfim, no, no, no meio digital, então a gente preferiu deixar quieto, mas é, só para falar que assim, aqui está bem ranqueado, mas mesmo assim os dados não são, forma, é, não, não são é, disponibilizados da forma correta e no formato que a gente precisa, né? Isso, agora, assim, isso é executivo, tanto estadual e municipal. Quando a gente vai para as câmaras de vereadores, para a Assembleia Legislativa, a realidade é totalmente diferente, né? A gente vê que há um, eu não sei se é, é de forma intencional de ocultar alguns dados, mas eles dificultam esse acesso a essas informações. Então, a gente fez uma análise recente é, da, da verba indenizatória para os vereadores de Maceió, e a gente consegue saber, o, baixar uma planilha do valor total que eles utilizaram mês a mês, mas o detalhamento, qual, quais os itens eles gastaram, se foi com publicidade, se foi com combustível, alimentação, essas informações estão em PDF, é aquilo, eles imprimiram, digitalizaram, disponibilizaram o PDF, e aí para dificultar, então é, fica muito difícil a gente tentar analisar esse tipo de informação. Muita coisa, realmente. É, para a gente aqui, é, eu acho que tem muitas, muitas coisas, né, na verdade, que eu poderia falar. Assim. A primeira delas é que é isso, a gente realmente faz isso, a gente tem duas opções para começar uma, uma reportagem, ou a gente tem um, alguns dados que são interessantes e aí a gente vai atrás do resto, ou a gente tem uma pauta e precisa de um dado, pra, ou, e procura um dado né, para ilustrar o que a gente quer falar. E aí acontece às vezes de, de não existir. Eu lembrei agora de... Eu acho que foi ano passado que a gente estava analisando é, os microdados da Penade e aí a gente queria fazer uma... Categ... Tinha, tinha as categorias de família. Se eu não me engano, era isso. E, e não tinha pai e filho só tinha mãe e filhos, né? Não tinha ali no, no, no microdados da PNAD. Então, assim, gente, de volta e meia a gente se depara com isso. Teve também uma reportagem... Na verdade, eu acho que reportagens em geral sobre violência LGBT tem uma dificuldade enorme de conseguir dados no Brasil. Na verdade, não tem né, esses dados, pelo menos até ano passado. É... Enfim, eu acho que a gente se depara o tempo todo com essas coisas, por exemplo, também é, dados de política e raça é muito difícil, porque não tem um conjunto de dados, só, só começa em 2014 que, que eles começam a coletar né, é, a cor e raça dos candidatos e eleitos, então a gente não consegue, às vezes, fazer uma análise um pouco mais ampla, a gente vai precisar é, passar algumas eleições aí para fazer essa análise, enfim, tem várias, várias situações como essas, que a gente vê que essa ausência de dados, ela muitas vezes não é por, por nada, né? Assim, são, são vieses, assim, de, desses, das pessoas que estão produzindo esses dados, assim. É, e aí entra o Cocosap, por exemplo, entre outros projetos de organizações, é, como Fogo Cruzado, tem também, lembrei também do OLAB, da Preta Lab, que ano passado lançou. É uma pesquisa enorme com, com dados sobre mulheres negras na tecnologia, que até então não tinha também, enfim, aí eu acho que entra essas organizações como Data, que trabalham para produzir, produzir os dados, né? o que a gente chama de geração cidadã de dados, quando a gente produz os nossos dados, é, e, e não por acaso também, eu acho que essa ausência está muito é, vinculada a esses grupos que são vulneráveis também, né? então a gente percebe muito isso e é sempre, é muito engraçado, assim, porque agora a gente está com três pessoas nos, nos dados, né lá do Data, então, e a gente tem essa conversa né entre o jornalismo, dados e o design. E... Uh... É sempre um, uma questão, assim, com quando chega, quando tem algum... Eu acho que não tem nenhuma reportagem, eu posso falar isso, que, que a gente faz e que é simples, assim, é que o dado vem prontíssimo, né? E que não tem nenhuma problemática, a gente está fazendo uma agora é, de política e, e, e é, financiamento, e assim, acho que... Cada passo que a gente dá é uma dúvida, assim, enorme, sabe? Então, é, acho que é super normal também, mas é, faz parte, né? Mas eu acho que também mostra a complexidade de trabalhar com dados é, e raça, dados e território, dados e outros grupos vulneráveis, assim. Legal. Legal. É, e, e assim, vou, vou emendar aqui numa pergunta que tem total relação com, com esse assunto da Luciana. Luciana, na verdade, se você quiser abrir o seu microfone e perguntar também, fica à vontade. Mas se você não abrir, eu vou, eu vou ler a pergunta aqui para você. Bom, é, ela fala o seguinte, parabéns, parabéns pelos trabalhos que estão desenvolvendo, iniciativas bastante inspiradoras. Tem uma curiosidade... A partir desse trabalho, vocês notaram as fontes, principalmente o poder público, melhorarem o atendimento em relação ao pedido dos dados? É, pode ir? Vai. É, aqui, aqui em Mogi, é, aconteceu uma coisa muito legal, assim, na época da Covid, por exemplo. né? Como a gente pedia muito a atualização desses dados por bairro, sempre... É, a assessora de comunicação que estava que fazendo essa ponte é, me ligou um dia perguntando é, como que ela poderia fazer para esse dado chegar mais fácil, assim, já para a gente usar. Eu achei uma coisa muito legal, mas foi eu senti que foi muito do interesse dela como profissional, né? não, não, não muito do órgão, assim. Mas ela, ela quis aprender como que ela poderia fornecer para a gente esse dado é, de um jeito mais fácil para a gente usar, assim, porque antes ela colava uma lista gigante no próprio e-mail, eu tinha que tipo, passar limpo, né? É, mas a gente foi se falando tanto e ela foi vendo o resultado do trabalho, viu que era sério, que não era tirado do contexto, né, que era um, era um trabalho bem sério, e aí ela, ela se interessou em colaborar, assim, acho que foi uma mudança legal, assim. Alguém mais quer comentar? Lucas, Gabi. Aqui em Lagoa a gente percebe-se uma mudança pequena, mas a, né, a gente sabe que é obrigatório hoje, né, dos órgãos fazerem a transparência, então também tem uma pressão é, da lei, né, para que isso se cumpra. A gente acredita que o nosso trabalho tem um pedacinho ali de, de, uh, de motivo para eles também estar tá trabalhando isso, mas assim, uh, a gente encontra ainda os mesmos problemas que encontrava há quatro anos, então... É, os dados estão mais disponíveis, mas às vezes o formato não está adequado. É, às vezes eles ligam hoje para, mais recentemente, me ligaram para saber, ah, você quer esse dado para quê? A LAI é, diz que a gente não precisa dizer o motivo né, que a gente precisa do dado, então ainda tem um desconhecimento. Né? Eu não sei se é proposital isso daí para dificultar o acesso aos dados, ou se não, né? Enfim. É, eu acho que aqui no Rio você e o Adriano, que está aqui, responderiam melhor que eu, né, que vocês já estão há mais tempo nessa. É, mas a minha percepção, assim, é que com certeza, eu, eu fiz um curso de jornalismo de idade quando estava na faculdade em 2015, estava começando a faculdade, fiz online da Brage, assim, e, e eu mal sabia o que, que era, assim, eu entrei de curiosidade e, e eu acho que, assim, não, não tem nem comparação com essa época. Pelo menos eu não estava trabalhando ainda com isso, mas é, eu lembro muito né, dos relatos, assim, dos jornalistas no Rio. É, e aí eu comecei a me interessar. Então, eu acho que assim, não, não tem nem... Na minha percepção, acho que vocês poderiam até responder aqui, aqui no Rio, mas a minha percepção foi, foi muita coisa, né? As diferenças. E uma coisa que eu percebo também no Data que eu acho muito interessante, assim, ano passado eu fiz um, um, uma formação da Defensoria Pública do Rio para jornalistas e também eu sei que tem do Ministério Público também, é, né, a volta e meia eles fazem é, formações, é, palestras para jornalistas, assim, então eu acho que isso ajuda muito, então de alguma forma eu acho que sim, acho que, que as instituições, né, elas estão realmente... É, colaborando de alguma forma, ou pelo menos tentando. Não todas, é claro, mas pelo menos algumas. Legal. Acho que uma coisa que é, eu costumo mencionar é que o servidor público, né, quem está do outro lado do balcão, a gente tem que tentar sempre enxergar, ou pelo menos partir de um lugar é, em que esse, essa pessoa é aliada, ela não é inimiga. né? Porque às vezes a gente, a gente fica um pouco com essa sensação de Ai, mas é, não estão não me ajudando a pegar o... Espera aí. Estava tendo um barulho aqui atrás. É, então, assim, eu acho que tem, tem um pouco, às vezes, essa percepção de que a gente está em lados opostos, né? Mas muitas vezes a gente está, na verdade, colaborando tem o servidor que quer liberar o dado e não consegue de alguma maneira por questões internas, por entraves internas, até por falta de, de capacidade mesmo, né? de recursos humanos ali, tem é, a, a pessoa que está é, querendo liberar, mas aquilo é, é um trabalho extra para ela, então você também tem que ter de um certo modo é, uma empatia para entender é, um pouco o lado de quem está do outro lado do balcão, e eu acho que quando você... Parte dessa perspectiva, a tendência é que é, você consiga muito mais é, abrir o espaço né, e desenvolver uma relação, e essa relação, de um certo modo, guiar um pouco esse avanço na, na liberação dos dados, do que se você parte de uma postura mais combativa, né, de ver quem está do outro lado do balcão como alguém que está agindo de má fé ou que não quer é, ajudar ou, ou tem, tem um interesse de embargar a em informação pública. É, esse, esse era o comentário. Agora, uma, uma outra questão que eu acho que é legal, assim, da gente pensar, é vocês falaram, acho que foi o Lucas ou a Jamile, acho que a Jamile citou a questão de trabalhar um pouco como lobo solitário. E eu acho que essa é uma realidade para muita gente que faz cobertura local. Né? Você não tem uma grande equipe, tem uma dificuldade muito grande de pensar modelo de negócio, de viabilizar... É, iniciativas de jornalismo é, local independentes, né, como é, um, um modelo ali de business mesmo, de que, que se pague de alguma forma. É, então, em muitos casos, é, essas iniciativas elas acontecem. É, com jornalistas que dividem um pouco as funções, né? um pouco como a Jamile falou, tem, tem outros trabalhos, mas é, tem, tem o, a iniciativa, né? o, a startup ali de jornalismo local, é, ou então é, trabalha muito com a frente de consultoria, de formação e por aí vai. Mas aí, sobre o aspecto da, da checagem do trabalho mesmo, que eu acho que para mim esse é um ponto, assim, quando a gente está trabalhando com jornalismo de dados, é muito crítico porque é, eu já, já passei por situações em que eu estava trabalhando com uma planilha há tanto tempo que meu olhar ficou viciado naqueles dados, ou seja, eu não conseguia mais ver os meus próprios erros, né, porque eu já estava trabalhando com aquilo há muito tempo e tal, então você, o, seu, o seu olhar naturalmente vai passando mais batido por algumas coisas que se repetem. E, e, e sempre fez muita falta e sempre foi muito relevante para mim, ter outras pessoas que pudessem checar as minhas análises então eu queria perguntar para vocês assim nessa posição de lobos solitários né ou, ou com, com muito pouca gente ali para trocar no dia a dia é, quais são as estratégias que vocês utilizam para conseguir fazer esse, esse trabalho de verificação e é, ter, ter realmente uma garantia da qualidade do que vocês vão entregar das análises que vocês, que vocês vão entregar no final Vou começar falando aqui. É, no, no começo é, do painel, eu ficava trabalhando com várias análises ao mesmo tempo. E, e aí, o que, que eu fazia? É, eu deixava algumas, trabalhava nelas, e deixava algumas de stand-by por um tempo, para depois olhar para elas de novo, assim, olhar o que eu tinha feito, olhar o que eu tinha analisado. É, mas eu não me sentia muito segura me, de trabalhar assim, né? Porque, como você falou, é muito difícil você. É, fazer uma matéria sozinha né deixar num lugar só assim sem ninguém olhar e revisar é tanto que até hoje a gente tem muitas apurações assim meio que paradas porque por, por conta disso assim desse processo de ser muito sozinha e eu não me senti segura para publicar aquela informação porque só tem o meu olhar né mas aí o que que o que que foi legal assim é, conforme a gente foi avançando com o painel e foi mostrando para as pessoas de fora o que que a gente estava fazendo é, primeiro que a gente teve um, um apoio muito legal da própria comunidade de dados, então sempre que eu tenho uma dúvida, é, eu procuro alguém que é referência na área e que, que pode ajudar, e aí acabo trocando muito com essas pessoas, com esses especialistas, e também conversado muito com pessoas com outras formações, então, por exemplo, tem pessoal que, é, que faz ciências sociais, que é um curso que trabalha muito com dados, é tipo já da formação deles, né, então eles têm uma facilidade muito grande, é, própria analista de dados, né, que, que já faz faculdade disso, né, de, de, de formação em tecnologia também, é, tem algumas pessoas que eu conheço nessas áreas, e aí eu tenho recorrido a essas pessoas para tirar essas dúvidas, sabe? É, estatísticos, né, quando eu tenho dúvida, teve uma estatística que até conheci aqui, é, na, na, na escola de dados, então, assim, é, depois de um tempo, sempre consultar pessoas de fora foi parte do processo, assim, né, eu termino a apuração, é, coloco as análises que eu acho que, que seriam bacanas bacana ter na pauta, mas sempre peço para alguém olhar ou direcionar, enfim, é, mesmo que a pessoa não seja assim, né, não esteja no projeto por inteiro assim, mas tem essa retaguarda assim agora da própria comunidade de dados, muito legal. O que a Jamie lhe falou é o que a gente também faz aqui na agência, assim, né, a gente tem essa dificuldade, né, de ter uma dúvida ali a quem recorrer, né, porque a gente, enfim, há uns anos a gente estava inexperiente nessa área, então a gente estava conhecendo um pouco mais como trabalhar melhor os dados, então foi muito importante a gente ir atrás de especialistas, então especialistas é, em determinadas áreas para entender melhor, até interpretar aqueles dados, né, porque a gente tinha, às vezes, uma interpretação que estava equivocada, então a ajuda de um especialista da área é, ajuda muito nesse processo, aqui em Alagoas também tem uma comunidade forte, de outros profissionais que trabalham com dados a gente está imersivo nessa nessa comunidade e que eles têm ajudado muito né hoje a gente já tem uma realidade uma equipe um pouco maior um pouco mais de experiência então a gente tem um pouquinho mais como funciona e o que a gente discute muito hoje é a visualização né às vezes a gente, a gente debate bastante né para saber se aquela visualização daquele dado que a gente está mostrando seria mais adequada né? A gente tem, tem essa, essa discussão constante, né? Para gente saber, será que a pessoa que está na outra ponta vai entender bem essa, essa informação? Será que não está complexo demais? Porque, às vezes, a gente cria essa bolha, né? Entre a gente, a gente consegue entender bem. Mas será que a pessoa é, que está ali do outro lado vai conseguir compreender como a gente está compreendendo? Então, às vezes, a gente é, trabalha, mostra para amigos, mostra para parentes, ah, o que, é que você achou isso aqui? Você consegue entender? Qual ponto ponta que você achou? O que, é que você acha desse conteúdo. Então é bacana também esse feedback de pessoas próximas que não é da área do jornalismo, não não trabalha com dados, mas também saber se elas estão estão compreendendo aquele tipo de informação. Eu meu irmão ele ele na pandemia ele virou essa pessoa né porque estou trabalhando de casa. Então eu chamo quando tem uma visualização do data que está meio assim eu chamo meu irmão para para ver se está tudo certo ele é muito crítico, então é ótimo também. Mas eu poderia falar a mesma coisa que vocês, assim, a mesma resposta. Eu me identifiquei muito. Eu não sou a pessoa que faz análise de dados no Data, mas a gente trabalha muito em conjunto lá, então eu acompanho todo o rolê assim, para conseguir. É, eu acho que uma coisa que ajuda muito para a gente, é que vocês falaram também, e eu vejo que a gente faz muito isso, assim, o Paulo, que está agora no Data, né? a gente faz algumas entrevistas juntos assim por exemplo essa da privatização da saúde que a gente eu entrevistei um especialista em saúde não não é especialista em dados e nada disso e ele veio junto comigo a gente mostrou um pouco do que a gente estava buscando com os dados, né, para ele, e ele já foi indicando caminhos para a gente, pequenos erros que a gente já estava cometendo. Então, eu acho que é uma dica também de, enfim, aproveitar as suas entrevistas da matéria para já ir apresentando os dados, assim, sabe? Eu acho que ajuda muito. Essa da política também, a gente tinha algumas dúvidas. É, sobre quais recortes a gente ia fazer, a gente foi para um especialista de política e raça, sabe? Não necessariamente de dados, assim. Então, isso ajuda muito, porque eles já estão ligados, né? Nos temas, há um tempo. Uhum. Legal, legal. Bom reforçar, assim, esse esse caráter de comunidade né? que, que tem entre os jornalistas de dados e que eu acho super relevante, principalmente nesse contexto, né, que a gente não tem uma equipe gigante, não tem muita gente para ajudar. Gente, vou pedir desculpa aqui de antemão, porque o meu cachorro sextou antes de mim, então ele está atacadíssimo aqui, latindo e tal, eu tô tendo que deixar meu, meu microfone mais no mudo por causa disso. Eu vou aproveitar, a gente só tem mais quatro minutos, e vou fazer a pergunta da Alicia, que eu achei bem legal. Ela fala o seguinte... É, como iniciar reportagens de dados quando a redação ainda é muito dependente das respostas da assessoria e não ter conversas sobre pautas com antecedência para é, nós repórteres termos tempo para usar a LAI, então como, qual, como, como que se inicia é, uma, uma matéria guiada por dados, né, quando é, a redação ainda está um pouco nessa lógica movida à assessoria de imprensa, né, ou, ou sem dar o, o espaço ali para para a construção de uma pauta guiada por dados que, em geral, demanda mais tempo do, do repórter? É, eu passei muito por isso, assim, Alícia. É, até me identifico muito com a sua pergunta, porque essa, essa ânsia de, de fazer um projeto independente veio muito dessa angústia que eu tinha quando eu trabalhava em redação que é não ter esse espaço mesmo, né, de trabalhar com a LAI do jeito que eu queria, com os dados, não ter esse tempo, né, porque a gente está muito ali envolvido com hard news, assim, né. E aí, o que que eu fazia, né, para driblar esse, os meus chefes? Eu, eu comecei a fazer uma... É, pedidos de LAI rotineiros, assim, então eu tinha uma, uma pergunta, uma ideia de pauta que eu queria investigar, aí primeiro eu fazia o pedido de LAI, é, esperava receber resposta, ter que fazer recurso e tudo mais. E aí, quando eu tinha a informação na mão, isso tudo por fora, né? Fazia as análises, já chegava para discutir a pauta com esse dado na mão, assim, depois de já ter conseguido. Aí, foi assim no começo, meio que forçando mesmo, assim, né? Olha, consegui esses dados, vamos fazer uma, vamos fazer uma pauta? E aí, com o tempo, é, assim, eles foram vendo que, que surgiam é, matérias bacanas e diferentes, assim, é, aí, com o tempo, eles, eles mesmos já foram mudando assim, né? A, a, a rotina, mas a dica que eu dou é faça suas próprias perguntas, né? O que, que você quer investigar, o que, que você quer saber. Às vezes pode ser uma pergunta até boba, que você não vai usar agora, mas mantenha uma rotina de pedidos de lá e vá guardando essa, essas informações, porque uma hora você vai usar, assim. É, então, manter esse controle na rotina, eu acho que é uma saída boa, assim, para começar esse trabalho uma experiência bacana também, eu estagiei em um veículo de, de imprensa que era um site de notícias, é, e aí a gente tinha essa dificuldade né, de ter muito conteúdo factual e você não ter tempo de produzir ah, algo voltado para o jornalismo de dados, era algo que eu já gostava muito, enfim. E aí o que, é que eu vi? Eu disse, eu vou é, implementar o jornalismo de dados dentro do factual. Então aqui é foi uma época em Alagoas que estava tendo muito roubo a bancos, e eu percebi que era, a cada semana tinha um roubo acontecendo no, no município Diferente de Alagoas e tinham pelo menos três, motivos, três formas de roubar. Né? Eles chegavam com arma de fogo, eles faziam aquele corte na madrugada lá no, no caixa ou simplesmente explodiam. Então, eu fui atrás desses dados, a Secretaria de Segurança Pública, que não tinha de forma organizada, eu entrei em contato com o pessoal do, que era é, do sindicato dos bancos e eles tinham essa, essa informação lá. Bem, bem, bem, bem simples no, no Word. Eu pedi, organizei isso aí na no, no planilha. E o que, é que eu fiz? Eu criei um, um mapinha no Google Maps com cada região da, da, de Alagoas que tinha um, um assalto naquele ano. E toda vez que acontecia um novo assalto, a redação ia fazer uma matéria e a gente no final da matéria colocava um mapinha. Então era algo que eu ensinei as pessoas a fazer, que eles faziam em cinco minutos, adicionar ali um PIN. É, naquela matéria, e foi uma forma de eu, de, é, de eu mostrar né, esse trabalho de análise de dados, como poderia ser diferente ali. Aí, no final do ano, a gente pegou esse mapa que estava pronto, fez um recorte, dizendo o que aconteceu, quais foram os principais é, formas deles, deles... trabalharem, então, então, foi uma forma de ter abertura né, para trabalhar com dados. Eu lembrei de uma coisa quando eu era estagiária na Pública, de uma reportagem sobre intolerância religiosa que eu fiz é, e que, assim, eu tinha dado, né, mas eu, eu lembro que, que eu queria, na verdade, já tinha pauta, mas eu queria os dados e eu não sabia exatamente onde encontrar é, e aí eu mandei, mandei para a assessoria de imprensa da Secretaria de Direitos Humanos e... É, me explicando, né, Ah, eu acredito que deve ter no site de vocês essa base de dados, mas eu não estou encontrando, então se vocês puderem me enviar e tudo mais, e me enviaram, assim, então eu acho que a assessoria, às vezes, quebra mal galho, né, quando você não tem tempo para pedir a lei de acesso, então se encher o saco um pouquinho mais, <risos> eu acho que ajuda muito. E era uma base de dados muito simples, assim, era dados... É... 10 anos de, de, de intolerância, de casos de intolerância religiosa no Brasil. Então, assim, não tinha muita coisa. Eu, basicamente, o que eu fiz foi olhar o, o primeiro ano, olhar o último ano e entender o quanto cresceu, que foi tipo cento E eu não tinha visto esse dado em nenhum outro lugar, nenhuma outra reportagem. Era uma base muito simples, assim, uma regra de três muito simples, sabe? É, não precisei fazer muita coisa. É, e a assessoria de imprensa que me deu também. Então, foi tudo bem simples. Então, acho que tem pautas que dá para fazer, sim, dessa forma, é, começando devagar. E aí, daqui a pouco, você chega lá, assim, sabe? Gente, estouramos o nosso tempo aqui. Acho que dava para fazer mais umas 20 perguntas para vocês. <risos> então, é, queria agradecer é, vocês estarem aqui com a gente e conseguirem passar aí esse essa enxurrada de inspiração para o pessoal do curso. Agradecer quem acompanhou aqui com a gente também. E, enfim, desejar boa noite para todo mundo, bom feriado. Juan, você quer, enfim, falar, dar algum último aviso? Tem algum dever de casa para o pessoal? <risos> não, é, eu também fiquei aqui me coçando várias vezes para não abrir meu microfone e fazer um monte de perguntas que eu queria fazer. É, não, eu queria agradecer, Natália, enfim, é, por, por mediar o evento, queria agradecer a vocês três, Jamile, Lucas, Gabriele, eu acho que assim, foi é incrível assim, é, é, o trabalho que vocês fazem, cada um em seu, em seu espaço, em sua comunidade, em sua região, é, é incrível ver é, a evolução também, né, da, da, da, o direcionamento de carreira que o jornalismo de dados deu a vocês, né, assim, como mudou isso, como como é, vocês incorporaram isso e estão assim, na trincheira mesmo ali, fazendo com todos os esforços que isso implica, né? Enfim, para além do jornalismo de dados, né? você manter uma, as iniciativas que vocês mantêm e que vocês trabalham é, requer muito mais coisa, né? habilidade de como fazer um modelo de negócios, como fazer um planejamento, como eu consigo emplacar, no caso do Lucas, que mostrou aí as parcerias com os veículos locais, né? como tentar se, se sobreviver e, e gerar uma rentabilidade, uma, é, uma monetização, eu acho que é algo que a gente conversou lá no começo desse curso, assim, imagino que nenhum de vocês esteja rico, né? então assim é, é, um, é um desafio mesmo, né? É, é diário, então a ideia desse debate era, era tentar encerrar esse curso uh, com essa essa visão de quem está aí na, na, na, no trabalho é, é, no, nesse dia a dia né de fazer o jornalismo de dados acontecer no nível local é, e, e tentando fazer suas iniciativas prosperarem né e mas ao mesmo tempo enquanto isso está acontecendo mostrar também que vocês estão fazendo mudanças né o trabalho de vocês é, muda né realidades pode ser às vezes no nível Menor no nível micro, mas é, é, e às vezes no nível maior, eu acho que isso é, é do jogo do jornalismo também, né? Às vezes a gente faz uma, uma matéria que a gente acha super incrível e aí ela não tem a repercussão que a gente esperava, e às vezes algo que de repente você fez ali em 15, 20 minutos, em sei lá, em uma horinha você vai ter um texto, ou ah, entrevistou duas pessoas, aquilo tem repercussão incrível, né? Então, enfim, é, é muito inspirador, é muito emocionante. É, eu acho que fecha muito bem o nosso curso é, aos participantes eu quero agradecer mais uma vez pela confiança no curso, pela confiança na escola de dados, é, a gente é, é muito satisfatório chegar hoje no dia 30 de outubro uma conversa que a gente é, a gente começou a projetar esse curso lá em abril as primeiras conversas em abril e maio né, de, de planejamento do curso e chegar nesse momento, então assim dizer que eu estou muito satisfeito, muito feliz é, muito feliz com o feedback de vocês também, uh, espero realmente que o curso tenha contribuído para todo mundo que participou, é, enfim, acho que as pessoas podem ter, ter entrado por diferentes objetivos, para de repente aprimorar uma uma técnica, para de repente é, é, ter uma uma visão de um, de um tema específico ali que a gente tratou nos módulos, ou para ter um primeiro contato, espero que a gente tenha Uh, cumprido o objetivo né, de, de, de ajudar qualquer uma que tenha sido o objetivo de vocês ao, ao se inscrever nesse curso. É, bom, não estão aqui, mas eu quero deixar registrado meu agradecimento a todos os instrutores também que compraram a ideia do curso, que aceitaram o desafio de, de, é, de, de gravar, né, fazer o curso online, que também é algo novo, eu acho, para muitos de nós, para muitos instrutores, para a gente na escola de dados também, Uh, uh, enfim, algo começou esse ano, esse já é o terceiro curso online, né, espero que o Adriano não precise me corrigir, mas eu acho que é o terceiro curso online que a, que a escola de dados está fazendo nesse modelo, então, uh, enfim, agradecer aos instrutores que participaram, e, e, enfim, foram aulas incríveis, eu, eu mesmo aprendi muito com, com, com tudo que foi passado, então, e dizer a todos que, enfim, não, o curso se encerra hoje, mas a comunidade de jornalismo de dados, eu acho que é, deu um pouco para ver um pouco né, aqui no, no debate, né? é uma comunidade muito coesa, então os debates podem continuar lá pelo Fórum de Jornalismo de Dados, né, de forum.jornalismdedados.org, é, alguém, acho que foi o Marcos, na última aula também deu a ideia de criar um grupo com os participantes do curso, então... Uh, enfim, uh, acho que isso ainda pode ser fomentado ali pela, pelo nosso canal privado do chat. Uh, tem o CODA, né, que começa na, na, na segunda-feira, que também é uma grande oportunidade de, de, é, de networking. né Eu acho que muitos uh, dessa comunidade se conheceram no CODA, é, muita gente também se iniciou no CODA nessa, nessa área de organização de dados, se inspirou muito no CODA. Então, fica o convite também para participarem do CODA. E é isso, gente. É, daqui a pouco eu vou ter falado mais que vocês, então vou encerrar minha participação por aqui agradecer mais uma vez. Obrigado e boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.